Olá pessoal tudo bem no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a comprarem a moeda ergo e eu vou ensinar todo o passo a passo pessoal e no vídeo de hoje eu vou utilizar a USDT tá no vídeo passado eu fiz pessoal para ajudar um amigo meu que tinha um Bitcoin né eu acabei utilizando o Bitcoin para fazer a compra das ergos e aí muita gente veio e falou que as taxas estavam muito alta os meus vídeos vocês levem é, somente assim como base não não não façam como eu fiz utilizando as mesmas moedas vocês podem ver as moedas que tem as taxas menores e vocês estarem comprando fazendo o mesmo processo que eu fiz só que utilizando a moeda preferida de vocês tá bom então pessoal olha só como que a gente vai comprar a nossas ergos né tem que fazer dois passos, né? Primeiro de tudo, você vai ter que fazer o cadastro aqui na, na corretora Binance, né? Que é para você estar tá mandando reais para cá. Se você não sabe como mandar reais para Binance, e se você também ainda não tem cadastro na Binance, eu vou deixar aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, tá aqui o videozinho aqui, ó. Vocês podem estar tá assistindo esse vídeo para vocês aprenderem como que manda dinheiro aqui para Binance, tá? O cadastro na Binance é bem tranquilo. Né, vou deixar o link também aqui na descrição para você tá utilizando para fazer o seu cadastro aí tá. E aí, segundo, depois que você fez cadastro na Binance e mandou o dinheiro para Binance, você vem na corretora Coinex que eu também vou deixar aqui na descrição, tá, pessoal. É o link para você tá fazendo o cadastro nela. As duas é bem tranquilo para fazer cadastro, bem tranquilo, é, não tem nada demais, tá. então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 Que é de Ergo. E como ela está perguntando. Ó, como quer comprar. Vocês viram que naquele meu vídeo anterior. Eu comprei com Bitcoin. E hoje eu vou comprar com o SDT. Então. Agora vamos aqui. Vocês viram que com o SDT. A gente pagou bem pouca taxa. né Eu lembro que com Bitcoin. Foi, foi cento e poucos reais. Aqui a gente pagou 4 reais com o SDT. Então a gente já está aqui no campo de. Ergo barra USDT Confere aqui, ó. E aí, é a mesma forma da Binance, tá? Você vai descer aqui. Você vai colocar aqui, ó. Market. Vai marcar mercado. Mercado. E aqui, ó, pessoal. Você vai selecionar tudo que você depositou. Vocês podem ver que aqui tá aparecendo 24. Porque tem outras moedas que eu já tinha aqui dentro. Mas o nosso depósito é só 12, né? Foi só 12. Vamos colocar aqui, ó, comprando 12. Se você quer comprar tudo, você puxa até o final. Se você quer comprar só um pouco do que você depositou aqui, porque você quer comprar outras moedas, você seleciona aqui o tanto que você quer. Então aqui eu vou estar tá comprando 12, né? 12 50% e vou clicar aqui buy. Pessoal, após clicar aqui em buy, já vai comprar, tá? Então vamos lá.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 Tá pessoal, vocês vão descer aqui ó, aí vai ter só 12 USDT e a Ergo, vamos descer mais aqui ó, vamos achar a Ergo. Aqui ó, vocês já podem ver que vocês já tem isso aqui de Ergo, ó. isso aqui de Ergo, tá? Então se você não quer procurar na lista, basta você digitar aqui ó, ERG, que já vai aparecer direto aqui ó diretamente aqui ó então você já comprou a Ergo tá mas agora como que eu faço para mandar para minha carteira vamos lá então vou clicar aqui para mim tá abrindo a minha carteira da da Ioroi se você não tem carteira da Ioroi tem vídeo aqui no canal ensinando como faz você pode estar tá vendo aqui ó vou clicar aqui na minha carteira Ioroi Vou aqui na minha carteira Ergo, porque na ioroi você tem carteira Ergo e tem carteira da Ada. Você também que pretende comprar Ada, use a carteira ioroi, muito boa que você consegue delegar. Tem vídeo aqui no canal ensinando como delegar Adas para, para estar ganhando aí comissões aí com delegação. Vamos esperar abrir aqui, ó. Pronto, está aqui minhas duas carteiras. Você vai clicar na sua carteira de Ergo.